Saori foi passar um final de semana na casa de sua tia, que não via há muito tempo. De madrugada, enquanto tentava dormir ao seu lado, algo bizarro aconteceu. Sim, a cabeça dela deu um giro de 360 graus. Com medo, Saori correu e se escondeu no banheiro. Eu... Eu não Lá está ela. Quando o policial chegou, ficou em um estado de choque com o que viu Então, pediu para ela se afastar E foi aí que o pior aconteceu <risos> Sim, o policial já era. <risos> Mimi, korosutai kurai aishiteru. Neste momento sua tia ri e diz a seguinte frase Saori, eu te amo tanto que quero te matar. <risos> Enquanto o sonho de muitas pessoas é morar numa casa de frente pra praia, o de outras é deixar de morar nesses lugares. Aí o pessoal, fala que morar em beira de praia, beleza? Olha aí, a gracinha. Olha aí. Ai! Ai! Vamos ali, tudo é, gente. aí. Fazer até pegar onda. Ó! Lavando a varanda. Isso, quase duas horas da manhã, hein? aí. Ai, ai, ai, ai, ai. A situação é tão alarmante que a família nem pode deixar a casa, já que o entorno está totalmente tomado pelas águas e sair pode ser muito perigoso. Toma ali tudo é, hein? Aí! Facilmente todos seriam arrastados para o fundo do mar. Ah, lavando a varanda. Isso, quase duas horas da manhã, hein? Aí! Ai, ai, ai, ai! Em uma partida de futebol entre Colômbia e Venezuela, a Colômbia perdeu um gol ao chutar a bola na trave. Mais tarde, ao analisar frame-a-frame, identificou-se uma figura vestida de vermelho dentro do gol e se assemelha à figura do falecido ditador venezuelano Hugo Chávez. Na Venezuela, muitos acreditam que de alguma forma o fantasma conseguiu interferir no lance. Será que é ele Talvez uma ilusão de ótica, talvez uma pareidolia. Opine nos comentários. Altas, há uma interessante mensagem subliminar por trás deste vídeo. Essa boneca com a faca representaria os servos do senhor. O inimigo tenta humilhá-lo, mas se surpreende ao ver o exército de anjos na sua retaguarda e logo à frente, o Todo-Poderoso mostrando que é o maior e fazendo justiça. Já eu penso diferente, que é apenas uma boneca possuída pelo demônio e tem poderes sobrenaturais, algum tipo de Toy História macabro. No vídeo que se segue, temos imagens do drama que um jovem americano tem vivido com a visita constante de um palhaço vermelho no entorno de sua residência. Uma certa noite, ele estava vagando pela rua quando deu de frente com este ser, então, ele correu e se escondeu em um carro? O yeah. que Mais tarde, durante a madrugada, novamente o palhaço veio em seu quintal. Foi quando finalmente o pior aconteceu e doeu muito. Eu não queria estar na pele dele... <risos> No vídeo que se segue vemos uma jovem americana próximo de sua casa testemunhando e registrando imagens reais da aparição de um vulto aterrorizante que anda de um lado para o outro causando medo nos moradores daquela rua. <laughs> Please don't run at me. Please. <laughs> Baby, I think you look good. Oh, that is a no. That's actually kind of scary looking. Oh my god. What the Wait, Wait, where'd he go? What? On earth? <laughs> oh my gosh. <laughs> <laughs> das sombras criaturas malignas que se alimentam do medo e vivem na escuridão e você já viu algo parecido correndo pelo seu quarto escondido em seu banheiro já viu esses olhos vermelhos debaixo de sua cama nos conte nos comentários